Meu nome é Carlos, eu sou ex-aluno da FATEC Santos, me formei em 2012 em Logística e Transportes e eu tenho a dizer da FATEC que é uma faculdade maravilhosa, professores excelentes e que nos fazem refletir não só sobre a logística, mas sobre a otimização do processo da movimentação de cargas. Eu sou um profissional da área do Porto há mais de 23 anos, atuando com a operação de cargas e também com gestão de pessoas, atualmente sou gestor na área de recursos humanos de um operador portuário aqui de Santos, e eu tenho certeza que vocês vão é, aproveitar muito a estada de vocês na nossa cidade, nós temos muita coisa para mostrar, não só em forma cultural, mas também na área de logística, de operações e de toda a dinâmica portuária. Um abraço e sucesso a todos!